Major que acabou de rolar uma skin chamou muita atenção, principalmente na partida da final Phase contra a Navi. E eu tô falando da AK que o Brook tava utilizando, galera. O Brook tava usando essa AK World Lotus, conhecida como Pac-Man. Essa skin deu muito o que falar, ainda mais por ter sido utilizada na final do Major pelo time campeão desse primeiro Major de 2022 em Antwerp. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês da onde que surgiu a ideia pra esse craft acontecer. Esse craft muito diferenciado, que tem uma skin bem bonita de fundo e um power com três dignitas. Bom, galera, vamos começar falando a respeito desse tema, né? Pac-Man. Por que que rolou alguns crafts na história do CSGO com essa temática?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 O Power sempre foi o adesivo top 1 do CSGO, até recentemente o Titan ultrapassar ele de preço. E dá pra fazer uma brincadeirinha como se o iBuy Power fosse o Pac-Man. E aí, correndo dos fantasmas que estariam representados pelo Dignitas, não no caso dessa Ward Lotus, aí correndo atrás dos fantasmas, representando exatamente o Pac-Man e os fantasmas do joguinho. Então faz muito sentido a gente analisar aqui esse craft pensando que é como se estivesse representando o Pac-Man, né? Só que nessa Vez aqui a versão desse craft são os fantasmas correndo do Pac-Man. Eu vou entrar em detalhes a respeito do preço dessa skin já já. Antes, eu quero mostrar para vocês qual que foi a skin que inspirou essa Oil de Lotus utilizada pelo Brook a existir. Né? E muito provavelmente esse daqui foi o craft que inspirou a AK de Lotus Pac-Man, galera. Existe uma AK Red Laminated que tem o mesmo formato aqui dos stickers, né? Três dignitas e um Eye by Power. E nessa skin que parece ter nascido essa ideia do Pac-Man tá correndo atrás dos fantasmas. Porém, não fica tão bonito na AK Red Laminate. Vamos combinar. Eu particularmente não gosto muito de adesivos colados em armas que parecem a skin Vanilla, né? Então, o caso da Red Laminate realmente acontece isso. Os três adesivos iniciais parecem que estão numa AK normal. Agora, existe também um craft feito já numa Red Line. Que eu acho que ficou um pouco melhor. Porém, a principal diferença aqui da Red Line... A é que o Y-By Power realmente está correndo dos três dignitas. E fica mais bonito, até no caso da headline, o Eye by Power na madeira, tá ligado? Acho que combina um pouco melhor ali. Ficou bem top, realmente. Esse craft pode ter saído daqui a inspiração para fazer o ar de Lotus. E ainda existe única no mundo uma Desert Eagle que tem essa mesma ideia do Pac-Man correndo dos três fantasminhas. Né? Que eu achei muito estranho São poucos crafts no mundo com essa combinação louca aí De três dignitas e um é by Power Realmente só a wild Lotus, a red Laminator E duas Headlines Além dessa Diggle Couple Disruption Que, na moral, fica muito bonita, mas muito confusa Porque não aparece o último fantasma, né? Nesse take aqui, ela fica muito insana Mas aqui não faz tanto sentido assim Bom, oh, vamos pros preços, né, galera? Essa AK wild Lotus aqui não é qualquer Wild Lotus Por se tratar de uma Kaggle Float 7. Essa daqui só a skin sem adesivos já custa mais de 50 mil reais. Aí temos um ebipor holográfico que custa 210 mil reais. E três dignitas cada um custando aproximadamente 80 mil reais. Essa skin aqui custou pelo menos 500 mil reais galera, se for somar skin e adesivos. Mas ela não deve ser vendida por esse preço pelo menos um pouquinho abaixo. Você não deve conseguir pegar 100% do preço dos adesivos. Então se desse pra vender com pelo menos 75% do preço desses adesivos. De qualquer forma estamos olhando para uma skin muito cara que pode chegar a custar 390 a 400 mil reais galera. Muito insano e muito cara essa skin estava sendo utilizada pelo Brook E aí, o que vocês acharam dessa Wadlots? Gostaram aí dos crafts que ela se inspirou? Deixa o um comentário aí pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!